E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei mais um Milky React Dessa vez vamos reagir aqui a uma animação zona brava e é BR, viu? É uma animação daquela qualidade que a gente gosta e é BR, né? Do canal aí Lux Tenebris. Então vamos ver aqui que é uma fanimation né? do Ben 10.000. Mano, só quero ver, só quero ver como é que tá. Tá bem grande, eu não vou enrolar muito aqui porque o negócio é 15 minutos pro vídeo não ficar tão tão grande. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bora lá galera, sem perca de tempo é Muito massa, eu já estou sentindo. Vamos lá, 1, 2, 10. Começa aí no espaço, no... o 4 Braço aí, né? O 4 Braço bem 10 mil. cara dá até uma nostalgia, o 4 Braço assim com o Visual do bem 10 mil. O Vilgax, é... parece aquela extensão dele de fumaça. Olha o Vilgax aí. Bem Vou tirar a legenda, que é a legenda em inglês. E tá em português, né? Eita aí, a música do Alien Force Acho e... que onda, velho. Abertura obesta, quatro braços. Massa Cinzenta, Eita, a barbixinha. XLR. Ultra T, que não mudou muito. Diamante. Olha o aquático aí, o inspirador. Insectoide. Ele fantasma Fantasmático Preitão, massa. Chama, né? Com a zulcãozinha aqui. Acho que massa, é. Gostei da abertura. Caraca, velho. BN10, criador criado por Man of Action, né? Se quiser, pode escolher com qual das mãos vou enfiar na sua cara. Caraca, velho, a dublagem. Brinque o quanto quiser. Galvus está destruída e a terra será a próxima. Eita, velho. O Wendling, o último, se ah, vai defender Wendor. a terra dos seus robôs e você. se arrepender de ter me enfrentado Eita, o negócio vai ser sério mesmo, vamos ver, vamos ver Olha a, a trilha sonora véi Do clássico, é doido Eita véi, né Começou da trilha, a dar aquele olha Esse não é o único que modifica o seu DNA Mentira, na, na... Ah, Eita, meu Deus. Realmente estou arrependido de ter te enfrentado. Caraca, ei, essa eu não esperava, viu? É pouco o fato. É, virou só pra re regenerar. Exatamente como eu disse há 10 anos. É dá com vinte anos aí. Braco, ensaio. foi isso? O okay. que? Esse, olha aí, vamos <risos> novo. Chegando, o que é está acontecendo? está chegando... Ah, é o grão do eu ver, alguém caminhando assim... Estão ah, atirando tudo, né? Ah, eu... Eita, isso não eriu, é isso não eriu. Isso não é, é, é brabo. Xiii... Viu ah, aí é a força do, do bicho? Eu só quero saber quem é esse alien aí, velho. Eita peste. Agora o que eu fiz? Parece uns um negocinhos um, usando de Bezel, né? Ah, oh, parece, né? Hora do herói. tá e quem era afinal. a ah, oshente é da espécie da chilene ah não é virou da espécie da chilene né hum, o chorite né ah tá né? e onde esperava que ele fosse virar da espécie da chilene o raj o <risos> caos ah, era o Asimuth. Deixa o Asimuth ensanguentado. Aí tá com o visual do Segredo Omnitrix. É, galera, não tem nada a ver com a mulher de Bezel, não. É só porque parecia mesmo. Asimuth não usa mais, Não. Mentira. Asimuth vai morrer, não. Lá vem morte. Você precisa proteger a todos. Não Azimuth. Você pode fazer isso. Por que você sacrificou pra me salvar? É, toia não, velho. Eu aprendi com o melhor. Aprendi com o melhor. Caraca, velho. F pelo Azimuth agora. F. F não. A, ai meu Deus. Agora que o Ben vai levar a sair mesmo esse negócio. É, tô bem chorando. Ai, tu é doido. Meu. É, mas é assim, ó. É, quebrando aqui um pouco o clima. Era massa aquela armadura do, do Asimoto ali. É tipo aquela armadura que ele usava no, no segredo do Nindri, só que mais magra, né? mais magra. Acho que é mais adaptava pra luta, né? É, mas agora o negócio vai é pegar fogo mesmo aí, viu? É, então é. A seriedade, ei, mano. Não, tem, tem que ter uma série de pedras nesse estilo aí, ó. Mas nesse estilo que tem que ser, velho. Né? Isso é louco. Bora, bora. Olha lá a... É. é sério, véio. Tem que ter um, um episódio, tem que ter um episódio de Ben 10. No clássico, mas Que fosse só assim, tá ligado? Ai, é, tá. Caraca, virou o chão, só porque eu falei, né? Vai pegar fogo, né? Ah, Olha o fazendo... chamas, tamanho. Ai, é, tá Filho nada, viu, Gax? Estou testando de fogo Caraca Essas garras dela eu também achei massa x 8 Bora Quero ver, quero ver Baixou o capuz Bora xl, a l -E. -A l 8 Caramba! Ah, essa é a, a, a trilha sonora de ali em força agora. Ela dar batalha, né? É uma trilha sonora de mais época. Pode ser é o l 8 Ah. Não é pra fazer muita coisa, não. O gatizão aí tá usando o hack, né? Como sempre. <risos> Eita Friagem? É, então eu. Acho que é a friagem, né? É, com a cor branca. Igual os que apareceram lá no mapa do infinito. do, do, do Nick Deus, né? Que massa ele ter esse friagem também, né? Intangível, rapaz. Pode tocar não. Eita! Aí ó. E daí galera, é... é... é... isso ao... da é a aos tradutores do lado das é o Cromato. Não morra, não, Cromato. Por favor, não morra dessa vez, não, pelo amor de Deus. É essa Vai, Cromato, mostra que você é capaz, cara. Mostra que você é um Orembo. Eu fiz um vídeo do Cromato aí mostrando que ele é um clicar aí no card do jogo. Aí tá parecendo um Dragon Ball, velho, isso é louco. Cara, virou o diamante, cara, será foi referência isso? Promato, lá no depois virou diamante Mas eu acho que esse diamante não é tão bom, quanto traumatizado né? isso aqui tem a questão da experiência também, né? é virou o eco-eco Parede de som Ah, entendeu? para o Silício perfurar mais, mano. Né? É né galera? É comprovado aí o FX pode quebrar silício. Se <risos> rachou, mas caralho. Bala de canhão. Se for salvar o pato. Ah não, que embora. Arraia já. Eu acho que eu acho que mudanças rápidas. Vai ser a macizinha da estrada 8 é o combo, o raio do olho, diamante, A4, é, tu usa a cara que tu é tá é. Né? Fantasma, é, raiozão, rosto do peito, é, tu é massa. o chama, ó, já, surfando ali no fogo. É, então vai estar tá muito massa. O já acertei, tá muito Gigante! Ai, é, tá com o visual do, do Segredo Omnitrix. Caraca, velho. E também do Toto Ken 10, né? Quando ela apareceu lá ele tava com esse visual também. Que é o visual dele no clássico, né? E aí? Eita, gigante. Eita, vai destrói a forma. É, que gigante derrotou o primeiro filhotão do jogo, né? O Gato tem que fazer alguma coisa, ele não é burro, né? É, descarregou o relógio. Ixi. Finalmente. Vixe. Ai, rapaz. O poder do Omnitrix. Mentira. É, pfff. Aí ele sonhou o foguinho, né? O foguinho do Chama. Mas como isso é possível? Sim, explique. Para dar explicação. É o seu amigo do Unificador Kevin? Eu consegui pegar uma amostra do seu DNA hum. e combinar com o meu utilizando essas manoplas. Ah, é o Thanos agora. <risos> Desista, Tennyson. Pode ter me vencido antes, mas agora eu sou o superior. Eu já usou uma no Força Alienígena também, né? Tenho mais de 10 mil maneiras de te derrotar de novo e de novo. Uma manopa de Scythe. Os amigos não poderão ver o seu possível triunfo. Minha maldade está com o Pronto para tirar o núcleo do seu planeta. Digo, é melhor que guarde as lágrimas. Ficará aqui. E agora? Sem seu planeta. Sem seus amigos. Seus pais. Sua querida prima. Se eu for e enfim, não haverá ninguém mais para morrer por você. Caraca. Vai, vai, agora, agora, agora. Eita, fecha. É é show! O universo Omniverse massa. Alien X. Eu vou te vou deixar, em eu vou deixar em pedaços. Foi o que ele falou, né? Tudo bem, 10 mil. Na última batalha, ele não ficou nada comigo. ele. Ameaça 4. <risos> Então sai com transformação do clássico a musiquinha. <risos> Alex Sap celestial. Vildax ah, conhece, né? Eu ouvi os rumores. Ah, ouvi os rumores. Será muito mais fácil. Ele tá um azulzão Viu Acho que você ouviu errado. O aí quer derrotar um Sapa Celestial, é sério mesmo? Eita socão! Acho que você ouviu lá errado. Caraca! É, faz sentido, né, velho? O Bendishai, o Gato, nada bonito com o Argentis. Eita, é só um socão assim. Pô, oh, imagina fosse o Petelec, que nem o Atom com X, hein? Né? Do Argentis X, aí foi é mais humilde. Né? É, pá tá do dublagem Nunca mais vai encostar em ninguém É, cara, velho Parece um profissional, mesmo, oficial É, só com a mãozona Nunca nunca imponência, velho É, foi só com o dedo, velho Não, esquece que eu falei Foi totalmente desumano Porque o ator puxa de Fluminio encostou Agora ele só apontou Nunca, pô Caraca, velho Meu Deus, tá o fogão lá atrás na Tá ali É, não ficou nada bonito mesmo, né, galera? Ainda não acabou, viu, ainda tem mais Eita, ficou grandão, foi assombrona né? aí Se gente está mas não né, era um azulzão ali uma um, um coisa diferente, né? A Gwen, a Gwen é o Ultimus Cadê os outros da Força Galáctica? A Kine e o Snaptek, cadê eles? A nave de Vilgax foi destruída A terra está segura Onde está, Azimuth? Então né, como é que a gente pode explicar bem? É, já entendeu Já começa assim Ah, mas Faz sentido, ah, porque o Ben levou muito a sério, por quê? Porque perdeu o Asimuth, né? Mas é triste, aí Mas é legal, tipo, a gente imaginar que foi isso que aconteceu, né? Com a Batalha do Bem vs Vilgax, né? a gente poderia considerar um Headcanon, num red né? É que animação feita por fã, aí não é algo oficial, mas a gente pode considerar usando a nossa imaginação, né? E cara, mano, ficou genial, vou até deixar meu like aqui, porque o cara, mano, mandou bem demais, véio, isso é louco Tipo, não tem palavras pra dizer quão bem feito foi essa animação, tipo, eu, eu realmente, eu senti que eu tava assistindo o B10 mesmo, tá entendendo? E eu, se vocês quiserem, passar posso até fazer uma análise, assim, bem direitinho, é, um vídeo só disso, só fazendo análise dessa animação, que ela ficou muito massa, véio, gostei demais Emoção vocês ir aí, né, enquanto eu fico empolgado vendo essas coisas Porque, mano, não é qualquer um não, o cara, o cara tá de parabéns o, Mais ou menos o nome dele aqui, o Lux Tenebris Mano, se inscreve no canal dele aí, porque o cara mandou bem demais né? Ele conseguiu aí mostrar que os fãs de B10 gostam da série, né Fazendo toda essa animação, essa luta aí de qualidade e tudo mais Não, mano, a série merece muita moral mesmo e faça mais, cara, viu? quase que a galera gosta. eu particularmente eu gosto Ver se você puder fazer mais animações nesse tipo aí, nesse estilo Fazer uma série, quem sabe, não sei se eu tô sendo muito ousado aqui de tá pedindo isso Mas é só um pedido assim como fã de Ben 10, beleza, cara? Mas é isso, galera, Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado Aí comenta aí nos comentários o que você acha que poderia é, acontecer depois com tipo, uma continuação disso aí Ou alguma outra animação que ele poderia fazer Quem sabe, né? Mas... É isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!